Olá queridos amigos, olá queridos internautas, estamos de volta com mais um podcast Luz sobre os Fatos. Essa podcast tem informação para vocês todas as semanas, sempre trazer algo muito importante para o seu alto astral, para o seu autoconhecimento. Nesse programa podcast, nesse podcast, né, que é um, um programa, e a gente já deu esse nome, Luz sobre os Fatos, que é justamente para trazer informações em todos os aspectos, certo? Você na tua cidade tem uma casa espírita que precisa trazer algumas informações, bate um papo com a gente, que a gente providencia isso, tá bom? Bom, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscrevam-se, porque o nosso canal tem o objetivo de trazer sempre informações bacanas para vocês. Canal Mais Brasil! sempre trazendo luz e esperança para a humanidade, sempre com informações importantes, tá bom? Meus amigos, no nosso podcast de hoje, nós vamos trazer uma informação bacana para vocês, olha, saiba dominar e vencer a si mesmo, você deve estar se perguntando, mas como é isso? Me dominar? Como me dominar? Por que eu tenho que me dominar? Então, escuta as porquê. Vitorioso não é aquele que vence os outros mas aquele que vence a si mesmo dominando os seus vícios e superando os seus defeitos quem de nós não temos defeitos quem de nós não temos preocupações com coisas que não nos interessam nós temos mania de ver um cisco no olho do outro e não ver uma trave em nosso olho nós temos mania de achar que o outro tem que fazer a coisa certa... e deixamos de nos corrigir a nós mesmos... achando que nós estamos fazendo a coisa certa. Será que isso é correto? Será que isso está certo para o nosso adiantamento? Chico Xavier, através de um irmão maravilhoso... provavelmente André Luiz, ou Emmanuel, disse... quando tu quiseres que alguém se melhore ao teu derredor, redor melhores a ti primeiro, Vocês seja, a si mesmo, então é, essa, é isso que nós estamos falando de se autodominar, a vitória sobre a si mesmo é muito mais difícil a quem consegue, isto pode ser classificado como verdadeiro herói, quando você se autodomina, quando você tem uma vitória de um defeito que você tentou durante anos corrigir, e você conseguiu corrigir um vício, por exemplo um vício, como fumar, como beber, como drogar-se, isso é um vício, se você conseguir se autodominar nesse sentido, você é um herói, você conseguiu sair desta, você saiu, você se libertou desses problemas e isso faz com que você se torne um herói de si mesmo, e se eu sou um herói de mim mesmo, eu consegui dar exemplo para os meus filhos, para minha esposa, para os meus pais, para os meus amigos e assim por diante. Nós temos que ser herói, mas herói primeiro de nós mesmos e depois outro tipo que nós podemos alcançar. Olha, olha que coisa interessante, aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece em um dia atrás do outro e tu serás vitorioso. Você entendeu como é que as coisas funcionam? Muito bem. Então, se eu quiser... Você conhece aquela passagem de Jesus, quando curou aquele enfermo, que estava com um problema, era paralítico, estava todo leproso, todo machucado, e Jesus o estendeu as mãos, apresentaram a Jesus... Ele estendeu as mãos sobre ele e aquele homem, sarou. Passaram-se alguns dias, aquele homem entrou na casa de Mateus, você sabe que Mateus, o discípulo de Jesus, era cobrador de impostos, você sabe disso, né? E aí, ele foi na casa de Mateus e exigiu que Mateus devolvesse o dinheiro para ele, e espancou Mateus em sua própria residência e roubou-lhes algumas coisas que ele tinha em casa certo? Jesus ficou sabendo, chegaram até Jesus e disse mestre, aquele homem lembra que o Senhor curou? Machucou Mateus, ele visitou Mateus e viu que Mateus estava todo machucado, haviam lhe roubado algumas peças que ele tinha em casa porque Mateus era o homem que cobrava impostos e era odiado por todo mundo, ele não tinha amigos e ele começou a, a, a seguir Jesus de longe ver as coisas e quando isso aconteceu, Jesus andando ali pelas ruas, encontrou, entre aquele lugar, lugarejo, lugar, encontrou aquele homem que ele havia dado lhe a cura e ele revoltou contra Mateus. Jesus foi e disse para ele, puxa vida, por que você fez isso? Eu te curei, Deus te curou, perdão, ele não disse deu, eu te curei, ele disse, Deus te deu a, a bênção de você se curar, de você ser feliz, de você poder andar, e você foi lá, você foi lá brigar e roubar Mateus, só porque ele é um cobrador de impostos, e o homem disse a Jesus, diga quanto é o milagre que tu me fez, que eu te pago, Jesus embraveceu-se, enraivou-se, encolarizou-se, juntou na, na, no colarinho do homem e chacoalhou, e depois ele soltou, por quê? Porque tinha uma criança próxima a Jesus e começou a chorar. Jesus soltou e se refugiou, se afastou e foi conversar com Deus. É óbvio que Ele disse ao Criador. Mestre, para Deus, Senhor, me perdoe. Perdoe-me pelo eu. Procurou o homem e pediu perdão. Pelo ato que Ele fez. Então, nesta parábola, neste acontecimento... Verídico que ocorreu com o Mestre Jesus, nós podemos saber e tirar a seguinte conclusão na moral da história. Jesus, ele, quando Ele pregou, quando Ele veio na terra nos dar as informações necessárias, Ele estava preocupado, era com Ele. Olha o ato dEle, olha a essência de amor deste homem, Mestre Jesus. Olha a essência dEle. Depois do que Ele fez... Ele se recuou e pediu perdão para Deus e foi lá e pediu perdão para o homem porque ele estava preocupado é com o que ele fazia. Ele não tinha que se preocupar com o que o outro fez, ele tinha que se preocupar com o que ele fazia. É esta a essência do amor que o mestre deixou para nós e nós. Nós nos revoltamos contra o nosso irmão porque faz coisas erradas com outros que muitas das vezes nem são nossos parentes somos irmãos na lei de Deus, mas não são parentes próximos, não são da família, e nós nos revoltamos, nós nos revoltamos com pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida, aí é a falta de melhoramento em nós mesmos. Então, como ser melhor? Como nos auto amenizar os nossos problemas, nossos vícios, nossas cóleras, pegando o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, o Mestre, o Médico das Almas. Se você prestar atenção e você lê o Evangelho com bastante atenção, se você não entendeu, leia de novo, abra um acaso, faça algo para você mesmo, mude dê determinação para a sua vida, seja você na essência do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, lembre desta passagem, onde ele depois de se revoltar, encolarizar contra aquele homem que Deus deu a cura para ele, ele se alto voltou para si mesmo e disse, eu estou aqui para me melhorar, e se eu der exemplos, eu vou melhorar os outros, esta é a essência do Cristo, esta é a essência do amor. Então você que é fumante, não consegue largar, e o médico já disse, o cigarro faz mal para você, está te causando problemas pulmonares, está te trazendo problemas de câncer na garganta, reflita um pouquinho sobre você mesmo e sobre esta passagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vivo dentro de você e diz, primeiro eu, depois Deus você deve estar, como primeiro eu? porque você tem a sua alta determinação e Deus te ampara quando você se autodetermina então primeiro eu tenho que querer me melhorar eu tenho que largar do vício seja ele qual for, seja do álcool seja das drogas, seja de qual for seja do cigarro diga para você mesmo, eu vou deixar esse maldito vício, porque eu tenho Deus comigo, o Deus vivo está no meu coração. Basta você fazer isso. Se você fizer isso, você vai ver que você tem a sua autoestima recuperada, você vai ver que você se torna um herói de você mesmo, e você tem que ser herói de você. E você, a partir do momento que você é um herói seu, você vai ser um herói para o seu filho, você vai ser um exemplo para o seu filho, como Jesus fez para nós que somos seus irmãos, Ele deu exemplos exemplo de amor, exemplo de caridade, exemplo do perdão, exemplo de vida, luz viva dentro de nós, quando é que você, quando é que nós vamos cair a ficha que Jesus só veio para nos libertar, com exemplos Quando que nós vamos começar a dar exemplos Primeiro para mim E depois para os outros Como diz aqui no Minuto de Sabedoria Quando você vence o mal que você tem dentro de si Você é um herói Não é fácil Ninguém está dizendo aqui Que você vai pensar e vai resolver o problema Não como eu disse no programa passado e nos outros programas que nós já vivemos, tenha Deus no coração, tenha uma religiosidade. Vou repetir, eu vou falar em todas as podcasts que eu falar aqui com vocês, eu vou dizer, religiosidade não importa qual, tem que ter Deus. Aquela que prega o amor, aquela que prega a essência de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você prestar atenção nas falas do nosso querido Chico Xavier, que ele deixou nos livros que ele psicografou, ele fala de Cristo com sabedoria a todo instante. A cada dez, vinte palavras, ele fala o nome do Mestre, ele fala o nome de Jesus. Por quê? Porque ele sabe que nós temos que seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós seguirmos o exemplo desta luz, nós nos auto consideramos herói. Amigo, Vamos aprender a amar a nós mesmos primeiro, para depois amar as pessoas que estão do nosso lado. Vamos aprender a nos dar o alto perdão para nós mesmos daqueles erros que nós cometemos em vidas passadas e erros em vidas passadas, temos um véu do esquecimento. Mas diante dos sofrimentos que nos acalenta neste momento, nós sabemos que são coisas de vidas passadas, não existe outra explicação, não é? Se você lê as obras básicas kardecianas, você vai ver que realmente isso é real. Agora, então, e os erros que nós cometemos agora? E os erros que eu plantei nesta encarnação? O meu corpo está se debilitando porque eu não tive a oportunidade de me auto-perdoar. Eu fui juntando todas as coisas e ao invés de aparar as arestas que me fazem mal das, de vidas passadas, eu estou aumentando as minhas dívidas. Para! Para, para, reflita com Jesus e pensa assim, Mestre, se tu viestes na terra, pregastes tanto amor, tanto perdão, é porque vós querias e gostaríamos que nós fizéssemos isso. Então eu peço a ti, amado Mestre Jesus, que nesse instante eu consiga refletir no seu amor, no amor de Maria, vossa Mãe, Aquela que com certeza orgulhou-se de Ti por todos os tempos. Porque Tu destes apenas exemplos. Porque Tu apenas reviviste no amor de Cristo, no amor de Deus. Mestre, por favor, ajude-me a ser o meu herói. Não é o meu herói de riqueza, mas o meu herói de combater, as minhas imperfeições, combater e cortar as arestas que fazem parte do meu dia a dia neste momento. Que o meu corpo físico se restabeleça, que os meus vícios desapareçam, que eu consiga com a minha mente poderosa, porque foi Deus que me deu, me livrar disso tudo e ter mais amor por mim mesmo e poder dar mais amor as pessoas que me cercam, obrigado Senhor, e neste momento, queridos telespectadores, vamos juntos, para que você consiga ter mais felicidade, para que você consiga ser o seu próprio herói, rezar esta prece, com muito amor, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o pão espiritual que tanto necessitamos. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em erros e tentações, mas livrai-nos de todos os males, e assim seja, Senhor. Eu entrego essa prece em Tuas mãos, para que Vós fortaleça o meu anjo de guarda, para que eu me livre imediatamente de todos os vícios que façam mal ao meu corpo físico, e que eu consiga restabelecer na Tua paz. E assim seja, faça isso. Ouça, passa esse vídeo para as pessoas que sofrem, e vamos juntos dar as mãos para o amor universal. Meu amigo, minha amiga, um beijo gostoso no seu coração. Se você quiser ter paz, passa, repasse esse vídeo, ajude, não importa a sua religião, ajude-nos a trazer a paz universal para aqueles nossos irmãos que estão presos nos malditos vícios da terra. Mas, implantando o amor no coração deles, nós vamos conseguir nos libertar. E Jesus nos abençoe, que a paz de Cristo estejam com vocês. Semana que vem eu volto com mais um podcast, trazendo uma dica de amor para você.